Muito boa noite. Queria falar para vocês: olha que interessante. Um dos grandes sonhos de qualquer Yedi é ter brahá na vida. Brahá, benção. O sonho de qualquer pessoa é ter brahá no que, que ele fizer. Não somente na sinagoga, ter brahá. Tem em casa. Só que é abençoada em casa. Tem brahá em casa. Maravilha. No trabalho na academia, na viagem, nos passeios, you name it. Aonde for, a gente precisa ter sorte, ter um bom mazal, ter brahá. Tudo que a gente faz, qualquer ocasião, mesmo uma ocasião gostosa, o que as pessoas falam para a gente? Mazal Tov, que você tenha um bom mazal, ou seja, que você tenha... Brahá, benção no que você fizer, seja agora no aniversário, seja na vida, seja no trabalho, seja na academia, seja em não pegar trânsito, tudo, para tudo a gente precisa ter brahá. E a pergunta é: tá bom, a gente quer isso. E a pergunta é: como ter brahá nas nossas vidas? Sabem que judaicamente a gente diz que uma boa pergunta já é meia-resposta. Nossos sábios falam para gente, olha, uma boa pergunta, a pergunta em itself já é meia resposta. Olha, eu acho que aqui no caso, como ter brahá, a pergunta própria já é 90% da resposta. Começamos por aqui. Como ter brahá, como ter um mazal bom, como fazer isso? Olha, a resposta é a seguinte. A gente vive... E tem coisas que são muito corriqueiras para a gente, para cada um de nós, para gente. E por conseguinte, já que é tão corriqueira, a gente acaba não prestando atenção. Então vamos observar hoje uma atitude que todos nós fazemos com saúde. E ela é tão corriqueira, mas vamos mergulhar um pouquinho e aprender o porquê e como. Olha, comer. Porque a gente come. Antigamente tinha musiquinha, comer, comer. Para poder crescer. A gente come para crescer, mas não é verdade. Porque depois que a pessoa parou de crescer, ele continua comendo. Pode ser que cresça um pouco para o lado, dependendo, tudo bem, tá certo. Mas não é seu propósito de por que a gente come. Por que, que o homem tem que comer? Olha olhem que curioso. A pessoa come, daqui a pouco tem o processo de digestão que é maravilhoso, vale uma uma vez aprender sobre isso, o quanto brilhante essa máquina que nenhuma tecnologia até hoje conseguiu duplicar, chamada ser humano, cada um de nós, agora escutando o Shiori, e come, digere, fica com fome de novo. É um ciclo vicioso, não termina nunca. Come, fica com fome, come de novo. Come, fica com fome, termina de novo. Come de novo. Não é só fim de semana, fim de semana come mais ainda. Não é só dia de semana, não é só férias, é tu juro always, colayom, todos os dias. Então a pergunta é por quê? Se, isso, se a gente estiver falando sobre um adolescente aí, né, que tem um metabolismo muito mais rápido do que o nosso, aí come e não dá nem tempo de terminar, de ficar com fome, que já está com fome de novo. E tem uma dúvida aqui. Se a gente for olhar para o mundo, meus queridos, a dúvida que existe é a seguinte. Se a gente for ver as pedras, elas não comem. Os minerais, o né, nível mais baixo que existe dentro desse complexo chamado universo, que são os minerais, eles não comem. Então não é necessário comer para existir? Vamos então, falar, mais ah, mas tá, os minerais, porque eles não, é low life mineral. O mineral, ele não, não cresce, não se desenvolve, a pedra é estática. Tá bom, então vamos para um nível superior, estava pensando não vi isso escrito, mas a gente pode pensar um pouquinho. Os vegetais, que eles sim crescem, não, mas eles comem. Mas o que, que eles comem, querido? Eles comem água, saem da, da terra, e é todo dia a mesma coisa. A planta todo dia durante... Tem plantas que vivem dezenas de anos, árvores. Essas árvores comem todos os dias a mesma coisa. Se a gente subir um nível, minerais não comem. Plantas comem, mas todo dia a mesma coisa vamos subir mais um degrau na nossa escala aqui musical, os animais, os animais que já se movem, diferente dos vegetais, já se deslocam, já se reproduzem do jeito mais sofisticado, Aí a gente olha a vaca, Mas a vaca no pasto, ela se desloca, mas ela sempre come a mesma coisa, está comendo pasto, amanhã pasto, Shabbat pasto, Rosh Hashanah ela come pasto, feriado ela come pasto, não muda nada, é grama o dia inteiro, 24-7, até que a gente sobe um nível acima, aí tem um ser humano, cada um de nós. Aí já é completamente diferente. A comida talvez algum dia na história da humanidade, não sei, deve ser que era, algo mais simples, né? Mas mesmo quando era simples, não é como era elaborada como hoje em dia, as comidas sempre foram coloridas. Vocês já pensaram sobre isso? A vaca sempre come, mesmo que ela se reproduza, ela se desenvolve, o animal, ainda assim é todo dia a mesma cor. E a mesma comida, grama verde, plantas verdes. O homem tem a cenoura, que ela tem uma cor, o pepino tem outra, o tomate tem outra. Quantas cores tem nas comidas? Mesmo naturalmente, sem o corante, sem o pirulito colorido, que é com corante artificial. Na natureza as comidas são coloridas, a pergunta é por quê? Tem comidas também, pessoal, olhem que curioso, doces, outras são salgadas, outras são um pouquinho azedinhas. Por que que... A Shem fez desta forma. Hoje a gastronomia tomou um lugar muito grande na economia do mundo. E é óbvio que a gente faz parte do mundo, então nas nossas vidas também. Quantos restaurantes têm caterings, viagens gastronômicas, né? A comida foi sempre algo importante, mas hoje, no século 21, é algo extra large importante. Às vezes a gente até se pergunta se é shiur com sushi ou sushi com shiur, porque tem que ter comida. Mas comida sempre fez parte do ser humano, sempre fez parte da vida de cada um de nós, desde Adamarishon até hoje. Sabem que, eu não sei se vocês já viram alguma vez, mas tem é, restaurantes de peça ao redor do mundo. E é muito curioso, a propaganda nas revistas judaicas sobre restaurantes de peça, um pouco é sobre acomodação, mas muito é sobre a comida. E olha, é incrível, termina o café da manhã, aí conta até 10, já tem um lanchezinho lá fora, pouco tempo depois já tem o almoço, terminou o almoço já tem o lanche da tarde, terminou o lanche da tarde já tem a janta, não dá nem tempo de ficar com fome, já que já pagou tem que comer, eu sei que é assim, tudo bem, mas nem dá tempo de ficar com fome. E é incrível, e a pergunta é, meus queridos, por que, que a Xemera natureza criou tantos tipos distintos de alimento, tantas cores, tantos sabores diferentes para o ser humano? Essa é uma pergunta muito curiosa, que só a gente pode perguntar. Porque eu falo só a gente pode perguntar? Porque se a gente fosse perguntar na rua, não tem resposta. O que responderiam pra gente é, por que é assim? Mas por que é assim? Reque, em árabe se fala assim, por quê? Assim, não tem resposta. Mas não existe um eu de tudo tem uma resposta. Às vezes a resposta pode ser eu não sei, tem que procurar melhor. Mas já que nós temos o presente maravilhoso chamado Torá Qudoshá, e a Torá é o DNA do mundo, para tudo tem uma resposta. E a, perg a, resposta, a pergunta é, é, por que tantas comidas diferentes, tantas cores diferentes, para que cada vez come, fica com fome, come, fica com fome, para que isso? Que ciclo vicioso, qual o propósito disso? Será que não teria outra forma do homem crescer ou se manter? Certeza que teria. Que A gente se acostumou com isso, mas por que a Shem fez isso dessa forma? Hamim contam pra gente uma resposta que eu não sei se é o que a gente quer escutar, mas é a verdade. A gente vai aprender, vai gostar de escutar. Olha que curioso, a razão que nós comemos e bebemos, e tem tantas cores, e tem tantas coisas maravilhosas e tem a necessidade da gente se alimentar diariamente, quatro ouvidos abertos são quatro letras em hebraico, brachá. Para podermos fazer uma brachá antes, em alguns casos também depois de comer e beber. Por que isso? Para trazer a Kadosh Baruchu para as nossas vidas. Seja que a pessoa está no centro da cidade, no trabalho, na natação, na academia, na escola, em casa. A pessoa não tem que estar tá com a Shem somente no na sinagoga. A o tempo a gente passa fora da sinagoga. Como que eu trago Hashem para as minhas vidas? Pessoal, olhem que power. Shem nos fez com necessidade de ficar com fome. Eu sei que tem supermercado, e tem restaurantes, e é todo mundo uma indústria gigante. Mas por que tudo isso? Só a gente pode perguntar isso. É um privilégio ter uma resposta. Para que a gente possa trazer Hashem para as nossas vidas. Cada vez que a gente fica com fome, a gente vai comer o bebê. Opa, Baruch Atá Adô lembra de Akadosh Baruch e E Hashem fez isso, que a Hashem é tão gentil, com cores diferentes, com sabores diferentes. E olha que legal, quando a pessoa faz um bolo, talvez metade do bolo, não me levem nas minúcias, na proporção, para metade ou o que for, parte grande do bolo é o gosto, mas outra parte maior ainda, provavelmente, é a decoração do, do bolo, porque os olhos também fazem a gente comer. O vai no restaurante chique. Ele paga não pela comida, porque a comida vem pouco, vem aquele pedacinho de carne e você precisa pegar o um microscópio para encontrar ele. No restaurante mais simples vem muito mais fartura. Mas é a disposição do prato, é o glamour, é o garçom que entrega um guardanapo dobrado aqui e falando uma palavrinha mais bonita. Os olhos fazem toda a diferença na comida. Por que isso? porque Hashem quis nos agradar e fez alimentos de cores diferentes e sabores diferentes, porque Hashem é muito gentil com a gente, por ter feito um alimento só, igual a vaca. Hashem foi gentil. Hashem falou, não quero obrigar o ser humano, o homem ou a mulher a comer, o dia a comer. Eu quero que a gente possa curtir a comida. Já que você vai fazer uma barra para mim, disse Hashem, então, eu quero que você curta o que você está comendo, por isso sabores e cores diferentes. Mas tudo isso para que a gente possa ter o privilégio de fazer uma Brajá e trazer a Hashem para as nossas vidas. E da onde a gente aprende o conceito de Brajá? E olha que resposta magnífica que eu vi. Guberá conta para a gente em Brajot, algo óbvio e sabido provavelmente. Na página 35A Guberá diz para a gente o seguinte, David Amélech falou dois psuki. Num passuk David Amélech disse em Tehilim Lashem Aretzumroa, a terra inteira pertence a Hashem. O mesmo Davi vida Melech, em outro capítulo no Teilim, diz natan livne adam, A terra foi dada para o homem. Então, pergunta Agmará, um minuto. A terra foi dada para o homem ou Lashem para Ediashem a Aretz, um loá e toda sua íntegra? E um passuco fala que a terra foi dada para o homem. E no outro passuco, pelo mesmo autor, está escrito o quê? Não! Não! A Shem pertence à terra o mundo inteiro, a terra também. Então é de Shem é nosso? Então a Gmaná fica com essa dúvida, a Guamana fala pergunta maravilhosa, e a Guamana responde não. Depende se a pessoa fez brahá ou não. Antes de fazer brahá pertence a Shem. Depois de fazer brahá, pertence ao homem. Quer dizer, antes é de Shem. Eu sempre estudei a Guamana dessa forma, a Gmaná fala não, depende se é antes ou depois de fazer Braha. Então como a gente estuda, antes de fazer brahá, pertence a Shem, depois de fazer brahá, Pertence ao homem. Quer dizer, como a imã ensinaria para o filho dela, o okay, que? Me pede permissão que eu te deixo comer. Pede por favor. Então a Shem falou: é meu. Se você me pedir, ok, com prazer eu te dou com muito prazer. Cores e sabores diferentes. O Rav de Brisk explica essa Gumará de uma forma completamente oposta ao normal, que é o que a gente estudou. E que bárbaro. Diz ele o seguinte: Gumará perguntou. Num Passuque diz que a Terra pertence a Shem e outro passo diz que a Terra pertence ao ser humano. Então o falar, não, a resposta é simples, antes e depois da brahá. Olhem como ele explica isso, antes da brahá, a terra, a fruta, a comida, a bebida, era algo simples, físico e material. Depois que a pessoa faz Barachá, aquela mesma fruta, aquela mesma comida que a gente pode comer, aproveitar e curtir, Hashem quer isso da gente, aí ela vira algo eterno. Por quê? Porque a gente pronunciou a Barachá, Baruchatá Adó, falamos o nome de Hashem, sobre a comida ou a bebida. Então olha que importante, pessoal. Quando o Pasuk disse que a Terra foi dada para o ser humano, isso é antes da Barachá. Olha como ele explica. E Lashem Aretzumuloá, quando pertence a Hashem, é depois que eu e eu fiz a brachá, aí sim vira de Hashem. Exatamente o oposto do que eu mencionei para vocês antes, que é o normal de se estudar. O normal de se estudar, mais uma vez, é que pertence a Hashem. Pede para Hashem, aí sim, faz Brachá, ele te dá. O de que não, é o contrário. A Terra pertence ao ser humano, porque a gente que mora aqui, quando vira de Hashem, que a gente eleva isso para Hashem e viramos junto com a fruta eterno, quando a gente pronuncia uma brahá sobre uma comida ou sobre uma bebida. Olhem que power, transforma uma maçã em eternidade. Um bolo de chocolate, uma eternidade. Pronto, na moda. Sushi, em eternidade. Uma vez, Rav Shach levantou e disse o seguinte, quando eu como uma maçã, eu vejo Hashem. Por quê? Ele fala o seguinte, olha, às vezes a gente vê a nossa fome. eu, falo, eu consigo ver a Shem. Por isso que é um homem destacado. Porque quê? Olha que power. A maçã a uma maçã vermelha. Ela, antes de amadurecer, fica verde na macieira. Por que, que ela fica verde? Porque ela é verde. Porque a Shem já não criou ela vermelha. Ah, sei lá. Não existe sei lá. Na Torá tudo tem resposta. É resposta boa, não boa, verdadeira. A maçã é verde por quê? para ficar camuflada na árvore, porque ainda não está na hora de comer ela Não chama atenção, porque ainda ela não é comestível. Então deixa ela lá, a paisana. Depois que a maçã fica pronta, ela fica de que cor? Vermelha. Por que vermelha? Qual é a cor mais chamativa que existe no mundo? Ferrari é de que cor? Quem compra uma Ferrari, gasta todo aquele dinheirão, Fora, de, fora o, a Ferrari tem que pagar ainda imposto e PVA, também é outra Ferrari. Tem que chamar a atenção, todo mundo tem que saber que eu tenho uma Ferrari, senão não vale. Ah. Então que cor que ela é, ou amarelo-gema, ou vermelho, a maçã fica vermelha. Ela fica, a maçã fala, olha, eu tô te chamando, vem me pegar, porque eu já estou pronta. Fora isso, olha que power, numa maçã só. A maçã, ela tem fora dela o quê? A gente vai no supermercado comprar um produto. A gente não compra feijão, pega na mão o feijão e leva para casa, ele vem embalado. O salgadinho vem com plástico. A vácuo, fechado, toda uma tecnologia, a maçã é também. Que plástico que ela vem? Ela vem com algo chamado casca. A casca é mais rígida para proteger o conteúdo que tem dentro dela. Olha que power. Só mais um exemplo, mas é importante a gente olhar para uma comida dessa forma. Olha que magnífico. Uma laranja. Ela é dividida em gomos. Por que é dividida em gomos? Porque a chama não fez a laranja única, né? Tem gomos, ou a mexerica tem gomos, porque a mexerica, por exemplo, mais fácil de perceber na mexerica, tem muitos gominhos, quando a gente destaca com a mão, mas por que isso? Resposta é, porque a pessoa não se sujar, tira um, come ele, tira tudo de uma vez é uma bagunça, tira um e come. Dentro dela, dessas frutas, tem uma semente. Pessoal, é uma semente menor do que a metade da nossa unha, essa própria semente de, tem o DNA de uma árvore gigante. Seja o caso do exemplo uma maçã. Amanhã uma macieira, a maçã, amanhã dezenas de frutos. Então dizia Rav Shach, Baru, o caso da maçã, por exemplo, que é bore periaets, porque ela vem da árvore. Dizia Rav Shach, baruch ata hashem lokei no me'uchlam bore periaets. Que é bore? Bore é que cria peria, o fruto da árvore. Mas ele falava, olha Boré, dá pra ver que essa fruta tem um criador. Não é algo natural e simples e me permitam banal. É algo complexo demais. Boré, existe um criador no Pri uh, it's, Na fruto dessa árvore, no caso maçã, uva, o que for, e cada comida também a gente pode falar isso. De fato, se a gente parar um segundo, eu já fiz brahá aqui no copo d'água, mas se a gente parar um segundo, de verdade, um segundo, Antes de fazer uma brachá, a nossa brachá muda. Se a pessoa pegar um copo d'água, chegar de manhã no escritório, no trabalho, em casa, de verdade, a brachá, Baruch HaTashem, no copo d'água, Eloqueno Melech HaOlam, Shehakol Nihia Bidvaro. O que é Shehakol Nihia Bidvaro? Tudo existe na palavra de Hashem. Tudo. O que existe a cadeira, mesa, céu, constelações, mar, tudo maravilhoso. Mas tudo que vai acontecer no dia da pessoa também é Shea everything, Nihia, vai existir. Por quê? Porque a quer uma vez que eu vou agir de forma prudente e responsável, daí pra frente tá fora do nosso naipe, do nosso alcance. O que, que vai acontecer? O que ele quiser. Pessoal, é outro trabalho. Eu vou no meu business, é outro trabalho. É Shea Kor, Nihia, bidvaror. Não depende de mim, depende dele. Se eu tiver a boa intenção e ele quiser hoje, que eu acerte, eu vou acertar. Senão vai ficar para amanhã. Abrahá muda o dia da pessoa. Hashem gosta tanto da gente, mas tanto da gente, que tem cores diferentes na comida, sabores diferentes e texturas diferentes, é verdade, até o cheiro das comidas ele difere de uma para outra, porque a vaca não tem isso, para que nós viemos para o mundo para ter prazer. Hashem falou, eu não quero privar o homem, eu quero que ele tenha prazer, óbvio, que para ter prazer direito a gente tem que seguir alguns guidelines, algumas regras. Mas olha como quantas cores e sabores e texturas de comida e cheiros a Jean fez. Shen falou eu te amo e eu eu quero que você curta a comida. E aproveitando em falar nisso, hoje é um pouquinho difícil curtir a comida. Vocês vão perguntar para mim como. É. Hoje é o, é o século da comida, só se fala de comida, de receitas, é, é o que mais se fala de receitas, né? Antigamente quem cozinhava eram as mulheres, hoje é cozinha gourmet, tem homem que gosta de cozinhar, tem faca com um tal, tem, tem facas de, de um valor assim absurdo, né? Pra cortar assim, cortar assado, antigamente não tinha, era faca cortava, acabou, não tinha faca desse tipo, daquele tipo, com esse nome, todo um know-how hoje. Mas ainda assim, tenta... Pensar junto comigo, por favor. Durante a nossa semana, a gente almoça sete vezes, janta sete vezes, toma café provavelmente sete vezes. Quantas dessas vezes a gente olha e curte a comida que a gente está comendo? Ah, mas Rabino, eu almoço em cinco minutos. Ok, sartê. Aqueles cinco minutos, será que eu estou lá comendo a comida? Curtindo a comida que a Shem criou, ele quer que a gente curte a comida ou eu estou comendo com o meu celular do lado, eu já estou pensando no meu próximo business, ou estou comendo já pensando no carro que eu tenho que sair, que eu tenho que levar e buscar. Ei, o tempo que for que você designou para comer, curte a alimentação. Não é bom, não é sadik quem come correndo. Sabe que é a pessoa que sabe usar o tempo dele, faz as coisas certas que a é chama mandou. Mas enquanto que a pessoa está almoçando, curte a comida, mastiga, sente o sabor da comida, go... porque a é de novo. Se Hashem não quisesse isso, teria feito com a gente o quê? Grama de uma cor, de um sabor e de uma textura. Hashem não fez isso com a gente. De fato, fazer bracha é um presente, é uma bomba. O Passuco diz pra gente, a gente conhece o Passuco, Lashem Hayeshua, al alamecha birchate ha Tradução: a salvação pertence a Hashem. Para o povo dele, Sela para sempre. A salvação pertence a Hashem, especialmente para o povo de Hashem. Um dos grandes Rabanim, que viveu relativamente perto da gente, da nossa geração, chamado Al-Sheikh, Al-Sheikh HaKadosh, fala para a gente o seguinte, o Passuque fala, Yeshua", que Hashem traz a salvação. Diz o Al-Sheikh, quando... Olha o fim do Yeshua Termina o Passuco quando justificando, quando isso, quando tem a salvação de Hashem, sobre o povo dele, para nós, eu digo, quando, quando nós fazemos as brachot, Hashem manda a salvação. Pessoal, que power? olha o poder de uma brachá. La Shem Yeshua, quando Hashem manda a salvação, não só para o mundo, não só a Mashiach, cada um de nós precisa de salvação de um monte de coisa na vida. La Shema Yeshua, quando quando a salvação a salvação, alamehá, para o povo dele, mas quando? Birhater ha-sela, quando nós nos cuidamos de fazer brahá. Se cuidar de fazer brahá, não é ficar cinco minutos para fazer uma brahá. É para um segundo antes de fazer uma brahá e verbalizar, escutar as palavras. Mais que o suficiente. E é maravilhoso. Cada brahá que a gente faz, a gente traz brahá para as nossas vidas. Como trazer brahá para as nossas vidas? Fazendo brahá. É a óbvia resposta, parece a resposta de jogador de futebol, me desculpe, mas é a verdade. Como trazer Abraha para as nossas vidas? Habibi, sei, fala, diga a braxá. A gente transforma a maçã em algo gostoso, que a que é isso mais uma vez, o bolo de chocolate, o sushi, o que for, mas a braxá, ele vira eterno. Sem, comer brajá, sem fazer brahá vira igual um animal comendo. É Algo que come, fica com fome, amanhã fica com fome de novo e continua o ciclo, sem entrar em detalhes. Fazendo brahá, a pessoa transforma aquilo em algo eterno para sempre, nunca mais. Eu esqueci que eu comi ontem. Mas a brahá ficou para sempre, aquela comida está para 200 mil. Não é pouco, 200 mil. 200 milhões também é pouco, porque isso é menos do que eternidade. Fica para eternidade. Olhem que curioso. Os faradim, acho que Nazim também tem esse costume, mas os faradim um pouquinho mais, depois de 120 anos muito bem vividos com saúde, tem algo chamado Mishmará. E na Mishmará o que, que se faz? Coloca comida. Mas por que colocam comida na Mishmará? Não é para que, já que esperei meia hora para fazer Shahari, para mim, Rai na Mishmará, e alguém falou lá mais 15 minutos, então, para compensar a minha hora perdida, tem que comer, não é essa a razão. Tem que servir uma comidinha, não é por isso. Porque olha, olha que interessante, porque se coloca justo algumas comidas para que se faça brahá. Pra tá? que a gente vê quanto que é importante ir numa Mishmarah e fazer brahá e quanto que é grave ir lá e não fazer brahá. Em especial. Mas olha que interessante. Por que que hahamim escolheram justo a comida para ser uma um trampolim para pra chamar do falecido? Porque a brahá é poderosíssima. Uma brahá que alguém faz servida pela família do falecido vai dar um trampolim, uma mola puff, propulsora para que Senhor ou senhora que faleceu, pular, voar mais alto ainda no olamabá. Então, olha o poder de uma brachá. A gente está acostumado de normalmente fazer da forma fácil, que o mundo né, pede para gente gente, fast food, rápido, tudo ágil e é bom quando pode. Mas olha é um interessante, vou contar para vocês que às vezes a gente quebra rota nas nossas vidas e em vez de a gente fazer brachá, a gente pede brachá para os outros. Né? pede brahá para Rav, óbvio que isso é válido e válido demais, mas às vezes a gente acaba subestimando, não o brahá do Rav que a gente precisa sempre valorizar, a gente subestima a nossa brahá, a nossa brahá. Escutem só essa história, que ela é mil por cento verdadeira. Haná, só o nome que a gente que mudou aqui, Haná morava na Polônia, e a história se passa em 1920. Antes da guerra, muito antes. Socialismo, capitalismo, todo esse movimento estavam florando, crescendo, nascendo. As pessoas davam a vida por ideais. E estava na moda naquela época. E Haná, essa menina de família religiosa, ela foi curiosa, como toda boa criança, jovem, adolescente. E foi começou a participar de um movimento mais liberalista. Ela começou a ir conhecer, a mãe, os pais perceberam que não estava legal, e ela começou a, devagarzinho, a... E mais vezes nesses movimentos, nessas reuniões, mais vezes, é que um dia ela não voltou para casa. Os pais foram preocupadíssimos, não sabem o que fizeram com ela, onde levaram ela, quais os ideais desse movimento, o que eles podiam fazer com uma menina adolescente. Os pais... Tinha é na cidade deles, um muito importante, de uma Hasidut, um homem que tem muitos livros até hoje famosos, chamado Rebbe de Slonim. O Rebbe de Slonim atendeu os pais, e óbvio que a gente sempre quer a brahá Pode, mas olhem a nossa bracha. A mãe chegou chorando, e o Rebbe estava sentado no Hasidim. Normalmente os Rebbeis, para quem conhece, atendem o homem, não a mulher. Mas, o Rebbe viu que essa mulher estava chorando, deve ser um caso excepcional, então ele atendeu ela. O Sr. Rebbe de fala, falou, como eu posso te ajudar? Chegou essa mãe em prantos, ele acalmou ela um pouquinho, ela conseguiu se acalmar e falar, e falou o seguinte, olha, minha filha está em apuros. O Sr. Rebbe de Slonin, mas o que aconteceu? Contou a história, que ela participou dos movimentos, e foi uma vez, duas, dez, vinte, duzentas, e agora ela acabou tão envolvida que ela desapareceu, ela não, entra, não, veio, não veio mais para casa já faz dois dias. O lebe fechou os olhos um pouquinho, pensou por alguns segundos, se concentrou e disse o lebe para, pessoal, escutem a história, para a mãe e para o pai o seguinte, existe alguma mitzvah que sua filha tinha devoção por ela? Em hebraico a gente chama isso de mesirut nefesh. devoção, não é pular na fogueira se esforçar por ela. A mãe nem teve que pensar, rapidinho, respondeu num estalo o seguinte, Sim, tzniut, minha filha era muito cuidadosa com o recato, com Tzniut, não aparecer, não chamar atenção, não andar com a melancia na cabeça. O Rebbe falou o seguinte, pega uma roupa, que representa a da sua filha, pode ser uma saia, uma meia calça, alguma coisa, pega um pedacinho dela, rasga ela, faz dela um pavio dessa roupa, coloca uma boinha, uma boia, coloca no azeite e acende. E faz filar Foram visitar o Reve, Erev Shabbat, na sexta-feira, antes do Shabbat. Domingo de manhã, dois dias depois, Haná volta para casa e ela fala para os pais o seguinte: Pais, puxa vida, eu me envolvi tanto nesses grupos, mas eu não sei o que aconteceu. A partir do Shabat, eu comecei a sentir uma repulsão tão grande nos valores dele, não sei porquê, um desgosto tão grande, e eu decidi para mim mesmo que eu nunca mais ia voltar lá. Tomei coragem, demorou um dia, dois dias, no um domingo de manhã, eu tô, estou aqui em casa, voltei para casa. O que que funcionou? Abraha. De quem? Da própria menina. Porque foi a, a mitzvah que ela fez devoção, com ela acenderam o um pavio, e foi isso que fez cócegas nos rahamim na piedade de Akadosh Baruch para que a menina voltasse. A gente vê que uma faísca aqui embaixo, literalmente no caso do pavio, acende um clamor, uma chama, uma fogueira no chamai, meus queridos, nos céus. Quando a gente se esforça por uma mitzvah, fica para sempre. Uma brahá quanto que vale? Um esforço! Parar um segundo antes de fazer uma brahá é um esforço, porque nós não estamos acostumados. Falar as palavras é um esforço. A gente não tem ideia da dimensão de quanta brahá essa brahá traz para as nossas vidas. É isso mesmo. Eu queria aproveitar dois ou três minutinhos no máximo, para falar para vocês alguns detalhes importantes de como fazer uma brahá. Tá escrito na lahá, que é importante quando alguém vai pegar um copo d'água para beber, fazer brahá, alguma comida, segurar com a mão direita. Primeira coisa. Primeiro pega o alimento e segura com a mão direita, o garfo ou o que for, e faz a brahá. Enquanto a pessoa faz uma brahá, qualquer brahá, uma das regras no Shuhana Ruh é, próxima lahá, que a pessoa deve estar fazendo abrahá. Ah, óbvio! Se ele faz abrahá, ele tem que estar fazendo abrahá. Explico. Tem que estar somente fazendo abrahá. É difícil isso. A gente, às vezes a gente está acostumado sem querer. A gente faz abrahá andando, a gente faz abrahá gesticulando. Tenta imaginar o Mesirut Nefej. Hoje em dia é um esforço mesmo. Mas é esse Mesirut Nefej que acende o pavio como se fosse na história, faz a gente uiu, acender fogueiras de méritos e trazer brahot para as nossas vidas sem andar, sem fazer mais nada, só a brahá. Quando se faz uma brahá, nós devemos verbalizar a brahá. O que quer dizer isso? Você tem que verbalizar a brahá, prestar atenção para que os nossos ouvidos escutem a nossa brahá. Outra lahá muito importante é, para qual quantidade se faz brahá? Qualquer quantidade que a gente for comer o bebê, independente de quanto é, nós temos que fazer bracar se a pessoa vai pegar um pingo de um de um copo d'água um dedinho tem que fazer bracar se a pessoa vai comer na lahar atrás desse exemplo um gergelim ele faz a abraçar o gergelim não existe quantidade inicial para fazer bracar outra coisa importante quando a pessoa come um chiclete tem que fazer bracar se o chiclete for caseiro tem que fazer bracar a resposta é, é porque qual a lógica da pergunta? Porque o chiclete a gente não engole, só o sabor. De onde a gente vai saber se faz ou não faz. De outro caso que aparece no Shurran Ruch. que curioso, olhem como tudo está previsto na Laha. O fala pra gente, código de leis, quando alguém come cana, chupa cana, porque cana não se come uma árvore, quando alguém chupa cana ele faz brahá. Então daqui aprendem os legisladores, que se pra chupar cana se faz brahá, certeza que também pra quê? Para chupar o gosto do chiclete, faz a no caso de Shea Korni e Abidbaru. Mais duas alachot curtas, a da pipoca, a gente está falando de brachot, casos que me chamaram a atenção, é borei peri hadama. Todo mundo concorda, não existe diferença se que Deus, é assim, se a pessoa vai comer pipoca, micro-ondas ou não micro-ondas, a da pipoca é Bore, bore peria hadama. e obviamente, o pão de queijo, mesmo que ele se chama pão de queijo, a brajá do pão de queijo não é amotzi, porque o nome pão de queijo não muda nada, não é pelo nome, já que o pão de queijo é feito de polvilho, a brajá do pão de queijo, ela é she'akol Mihia Bidvaro vai, mais uma, a última quando a gente tem uma mistura em uma mistura se faz somente uma brajá, por exemplo, se eu tenho arroz e feijão e estou comendo eles misturados é proibido Repito, proibido fazer abraçado arroz e abraçado feijão. Já que está misturado, a gente faz uma brachá só sobre a maioria. E como tudo na vida, meus queridos, é uma questão de costume. E olhem só que privilégio é que a gente pode fazer brachot. Rav Elia Lapian escutou uma vez do Saba de Kelem, Rav Sim Hazisel, o Saba de Kelem, Algo que me impactou muito quando eu li isso aqui. Disse ele o seguinte, vale a pena criar um homem, uma mulher, ver 120 anos para uma vez vir para esse mundo e responder uma vez Baruch Baruch Shemot. A passa 120 anos vendo aqui, achando cuidar da pessoa ter saúde, sustento, tudo, ele respondeu, ela respondeu uma vez baruchu o Baruch shemo E um baruchu, Baruch Hu, Acompanhe o pensamento, não se compara a uma vez responder amém. Vale a pena criar o homem para um amém, mulher, tanto faz. Para um baruchu baruch E um amém vale milhares de vezes mais, disse ele, centenas de vezes mais do que um baruchu baruch E um amém e do Kadish, vale mais do que mil amenim. Só olhem que oportunidade poder responder amém para uma brachá. É incrível, é incrível. E aproveitando, disse ele, Talmud Torá, o que a gente está fazendo agora, escutando um shiur, vale mil vezes mais do que um homem em Pessoal, que power. Vale a pena criar o homem e a mulher para uma vez responder Baruch Baruch Um amém vale centenas de vezes mais do que um Baruch Baruch um amén e vale mil vezes mais do que um amén. E tal Torá nem se compara com um amén e É um privilégio, é um privilégio, é uma sorte ser um dele. Uma jovem em Bneibrak pegou febre, estava com febre muito alta. A história vai da seguinte forma, verdadeira. O pai dela foi junto com a filha para, na época, o Razonish pedir para o Razonish fazer desfilar para que fizesse ele chamar para a menina. Eles entraram na sala onde o Razonish estava o Razonish estava lavando a mão. Logo em seguida, o Razonish fez abrahá de asher e a, tzar, a que a gente tem o privilégio de fazer depois que a gente faz necessidades fisiológicas. O Razonish olhou para a jovem depois que terminou a brachá, e viu que o pai e a jovem responderam Amém, Hazanich olhou para ela, sem perguntar o que ela precisava e nem para o pai, falou você não precisa mais de nenhuma brachá, você respondeu Amém para a de Amém e Neshe pode ir para casa, mas a mulher não falou nada, nem, nem perguntou para ela por que, que você veio, dito e feito, dias depois a febre da menina sarou e nunca mais voltou, é o poder de fazer uma brachá com vontade, com respeito, parado, só fazendo a barajá. é o poder de responder um amém para uma abrahá de alguém. E na verdade, a gente quer abrahá de verdade nas nossas vidas, o Midrash Tanhumah, em Parashat do diz diz pra gente o seguinte, pessoal, em que forte, que She'adam da mesma forma que quando a gente faz uma abrahá para Shem, na mesma proporção, Assim Hashem dá brahá para a gente. Pessoal, olha que forte. Quando eu faço brahá com vontade, com um sorriso, parado, sem fazer mais nada, porque eu estou me esforçando para fazer brahá, Hashem fala, olha, se você está se envolvendo para fazer brahá, eu vou me envolver, dizendo a Hashem, para lhe dar bracha." só pessoal tem que enquadrar isso e colocar no quarto, que Hashem she'adam mevarech lhe kadush baruchu, igual que a gente faz brahá para Hashem na mesma proporção, Assim, na mesma dimensão, achamos da é, é, é magnífico. É, é, não dá, não vai a gente vai mais conseguir parar de comer agora. A gente tem um presente de verdade, de fazer brachot Queria terminar com a seguinte observação: na nossa geração, nós temos muitas distrações. Muitas. De verdade. Dificuldade, uma das maiores dificuldades que a gente tem na nossa geração é de se concentrar. Eles falam sobre isso em escolas, os vídeos cada vez tem que ser de, era de um minuto, agora tem que ser de 30 segundos, e tem que ter uma mensagem maravilhosa e segurada para nascer em 30 segundos, e uma piada também, senão não vale. Né? Porque pensa, senão, se for 31, já ninguém escuta. Olha que é interessante, pessoal, é difícil se concentrar hoje. Mas, ok. E o que, que isso traz para a gente? Um mérito gigante. Porque se concentrar, a poucos segundos é difícil. Tenta imaginar que alguém que se esforça para falar Baruchat Hashem, Elokeinu HaOlam Depois vocês cronometram, talvez deu sete segundos. Mas falei a Barachá inteira, devagar, num tom alto e claro. Só isso na nossa geração para Hashem é algo impactante. É algo maravilhoso. Cada palavra falada dessa forma Está escrito que os Um Malach leva a brahá para Hashem e fazem uma festa de cada palavra de uma bracha bem feita lá no Shammai. Quer bracha? Faz bracha. Eu vou terminar com uma história, para a gente lembrar que a gente come. A gente perguntou hoje, mas por que a gente come? Sei lá, no Yodi não existe sei lá. A gente come, e fica com fome. Por quê? Hashem falou, eu quero que você fica com fome para que você possa fazer brajá e trazer brajá para a sua, para a nossa vida. Onde a gente estiver, vai ficar com fome todos os dias da semana. Qualquer dia, fim de semana, férias, viagem, avião, barco, carro. Porque a Shem falou, eu não quero que você fique sem brajá. Para que você possa ter brajá onde você estiver, eu quero que você faça uma brajá. Por isso, eu, maiúsculo, vou criar a fome. Meu filho Raim, me contou uma história que eu queria compartilhar com vocês, e com isso a gente termina. Aconteceu, uma vez, um filho liga para o pai, Tem que lembrar os porquês na vida, o filho liga para o pai, e o pai tinha uma lavanderia, e o filho fala para o pai, posso falar com você um minuto? O pai fala claro, só que essa conversa de um minuto acabou demorando 45 minutos, depois de um tempo, o filho de novo precisava pedir um conselho para o pai. Ele liga, fala: Pai, posso falar com você um minuto? Ele fala: Claro. O filho fica mais uma hora dialogando com o pai, pedindo um conselho. E aí a mãe, uma vez, quando vê esse filho, fala para ele: Olha, não sei se você sabe, mas uh, você fica ligando para o teu pai. E o filho fala: e qual o problema, mãe? Ele fala: Olha, o teu pai fechou a lavanderia duas vezes por causa de você. Ele é o único funcionário da lavanderia. Só tem ele de funcionário. E você. Ocupou o tempo dele, 45 minutos, um dia, uma hora. Então teu teu pai dele fechar a lavanderia. Talvez fala mais rápido, talvez ligue em outros momentos. E aí o pai liga o filho, dessa vez, rapidamente, não pegar o tempo do pai, e fala, pai, posso falar com você? O filho fala, claro. Ele fala, pai, eu queria te pedir desculpa. Ele fala, por quê? Não, porque eu peguei teu tempo e acabei prejudicando, provavelmente, tua parnaçada, teu sustento. Virou... O pai para o filho e disse de forma clara e assertiva: Mas por quê? O filho falou: Como assim, pai? Por quê? Porque eu peguei o teu tempo. Por isso eu te pedi de desculpas. O pai repete: Mas por quê? O filho fala: Mas porque eu peguei seu tempo, Abba? E o pai fala: Mas por quê? O filho fica em silêncio e o pai completa a resposta: Por que o trabalho? se não por você, meu filho. Nós fazemos brachot. mas pensa no porquê. Nós comemos, ficamos com fome, Porquê? É o porquê. Se a gente lembrar do porquê, é outra vida. E Bezat Hashem, igual que a gente se esforçará, Bezat Hashem, melhor ainda, para fazer brahá para Hashem, que Hashem traga cada vez mais brahá para a vida de cada um de nós. Uma semana abençoadíssima.